Olá, pessoal! Tudo bem? Explicaremos aqui, então, a fórmula para a rotação tridimensional. E seguindo por onde paramos, temos aqui essa determinante de matriz 3x3, que parece absurda porque nenhum dos componentes são números. Mas, de qualquer forma, mostraremos aqui como você vai a partir da determinante, conseguir uma função de vetor de valor, que corresponde com a rotação. Então, eu vou explicar o que significa se você está calculando a determinante daquilo que mostramos aqui na direita superior, você inicia pegando o seu componente da esquerda superior e depois multiplica pela determinante da submatriz, submatriz na qual as fileiras não são as mesmas do i. Então, vai parecer algo como isso. Então, vamos pegar a unidade vetorial i e depois multiplicar isso por uma certa determinante. Essa subdeterminante que envolve multiplicar essa parcial parcial y por r. O que significa pegar a derivada parcial em relação a y da função multivariável r e depois subtrair a derivada parcial em relação a z de q. Então, estamos subtraindo a derivada parcial em relação a z da função multivariável q. Então, essa é a primeira coisa que fazemos. Na segunda parte, pegamos esse j e vamos subtrair. Então, pense mais, menos e mais para os elementos aqui nessa fileira de cima. Enfim, vamos subtrair j multiplicado por outra subdeterminante. E essa aqui vai envolver essa coluna que não faz parte e essa outra que também não faz parte. E você imagina essas colunas como uma matriz 2 por 2. E sua determinante envolve pegar a derivada parcial em relação a x de r. Então, é meio que diagonal a parcial x de r e depois subtrair a derivada parcial de z em relação a p. Assim, a parcial parcial de z de p e depois já temos dois passos andados dos três que precisamos para conseguirmos a nossa determinante geral. Porque o último passo que vamos adicionar vai ser adicionar o componente na direita superior, k, multiplicado pela submatriz na qual as colunas envolvem as colunas que não fazem parte. Então, k multiplicado pelo determinante desse daqui parcial parcial x de q, então, a parcial x de q menos a parcial parcial y de p. Então, a derivada parcial em relação a y da função multivariável p. E toda essa expressão é a função da rotação tridimensional, onde os componentes são p p, q e r. Então, temos aqui a nossa função vetorial, função de valor vetorial v, onde os componentes são p, q e r. E quando você vai por todo esse processo de ver o produto vetorial entre o operador del, esse símbolo nabla, e o vetor de saída p, q e r, o que você consegue é essa expressão inteira. E, bem, aqui estamos escrevendo com as notações i, j e k. E se você estiver escrevendo como uma coluna vetorial, parecendo algo como isso dizendo que a rotação de sua função de valor vetorial v como função de x, y e z é igual a, bem, o que colocaremos como primeiro componente aqui seria o, o que está em cima. Então, seria a sua parcial em relação y de r menos a parcial de q em relação a z. E eu não vou copiar isso para todos os outros, mas, em princípio, qualquer componente que j esteja, supondo que estejamos subtraindo ele, você iria fazer isso aqui. Você iria copiar ele como próximo componente e depois aqui. Frequentemente, quando você está calculando a rotação, você muda e acaba utilizando essa notação ijk. E realmente não importa desde que você saiba como ir e voltar entre os dois. E uma coisa rápida que queria destacar aqui, antes de exemplificar tudo isso, é que o componente k aqui, componentes z de saída é exatamente a fórmula para a rotação bidimensional. E se você voltar e ver os vídeos da rotação bidimensional, e ver a fórmula que consta lá, é a mesma que temos aqui. E todos os outros componentes parecem um espelho disso, mas utilizando operadores e funções ligeiramente diferentes. Mas se você pensar na rotação que acontece puramente no plano XY, somente a rotação bidimensional, e como a rotação tridimensional é descrita com o vetor na direção k, e novamente, se não parecer muito claro, Claro, talvez seja legal você ver o vídeo que descrevemos a rotação utilizando um vetor tridimensional e a regra da mão direita. Mas, enfim, o vetor está apontando puramente na direção z, descrita a rotação no plano XY. E o que acontece com esses outros aqui é similar. A rotação que acontece puramente no plano XY vai corresponder com o vetor rotacional na direção y, a direção perpendicular a x. Vamos ver então o plano XZ aqui. E de forma semelhante, esse primeiro componente meio que te diz toda a rotação acontecendo no plano yz E os vetores na direção i, direção x da saída, correspondem com a rotação no plano. Então, agora, quando você calcular isso, você não vai mais estar pensando somente, beleza, essa rotação corresponde com esse plano e essa outra com esse. Você vai estar calculando isso para conseguir uma fórmula, mas é bacana reconhecer toda a lógica que foi trabalhada, inicialmente, sobre a rotação bidimensional, aparecendo tudo aqui. E uma coisa também que eu gostaria de enfatizar é é, se eu fosse você, eu não tentaria memorizar essa expressão toda. A única coisa que você realmente precisa se lembrar é que essa rotação é representada dessa forma, o produto vetorial desse símbolo nabla com uma função de valor v. Porque a partir daqui, independente de quais seus componentes sejam, você pode ir pelo processo que fizemos. E quanto mais fizer, mais rápido vai se tornar. E ele é meio longo, eu assumo mas ele não demora de se fazer e é bem mais tolerante a falhas do que tentar se lembrar de algo que tem tantos passos, como essa fórmula que você viu aqui. E no próximo vídeo iremos para um exemplo disso. Teremos as funções para P, Q e R. E iremos por todo esse processo em um contexto bem mais concreto. E eu espero que tenham aprendido e até a próxima!